Olá meus queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com vocês. Hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 32 e 33. Orações fortes para quebrar todas as barreiras, e abrir todos os nossos caminhos, e trazer a proteção divina sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E o que representa o Salmos 32? Vejam. O Salmo 32 é considerado um salmo de sabedoria e um salmo penitencial. A inspiração dessas palavras sagradas foram a resposta que Davi deu a Deus após o desfecho da situação que ele viveu com Bate-Seba. E assim, seguimos para o Salmos 32. Salmos 32 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. 2. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sei lá. 5.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 mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. 11. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 32. Seguimos para leituras dos Salmos 33. E o que representa o Salmos 33? Vejamos. Esse salmo mostra a essência do objetivo da criação, que é o louvor a Deus. Através da adoração é possível engrandecer o nome do Senhor e destacar suas características supremas, além disso, as vidas que entoam honra a Ele passam por grandes benefícios. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 33. Salmos 33. 1, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. 2, louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. 3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. 4, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. 5, ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. 7. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. 8. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. 9 porque falou, e foi feito, o mandou, e logo apareceu. 10. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. 11. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. 14. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o um homem valente se livra pela muita força. 17. O cavalo é falais para a segurança ou não livra ninguém com a sua grande força. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. 19. Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. 20. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. 22. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 32 e 33. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa seus likes, e ativa o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre futuras postagens, isso é muito importante para o crescimento do canal, e assim, possamos ajudar outras pessoas necessitadas, através das orações, e da palavra de Deus nosso Senhor, amém. Fiquem todos com Deus, e até os próximos vídeos.